Fala pessoal, bem-vindos à taverna. Hoje eu vou ensinar a vocês um guia básico sobre alimentação em Valheim. Então, para começar, você vai ter alguns tipos de alimentos básicos para esse início. Eu não vou falar de alimentos mais avançados, como poções, que ainda vão chegar mais para frente. Esse guia é para quem está começando o jogo, para quem está ainda em evolução. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte... Quando a gente pega carne, carne crua, você vai ter dois animais que te fornecem carne crua. São os cervos que são mais difíceis de matar, que normalmente você vai matar com arco e flecha. É mais fácil de matar, porque você vai ficar correndo atrás dele, é muito difícil de matar. E tem os jabalis também, para você matar, que eles dão o mesmo tipo de carne. Tá. O segundo item é esse rabo de pescoço grelhado. São sapos, normalmente eles estão na beira de qualquer tipo de água. Se você achou um riacho, a beira de um lago, alguma coisa, normalmente vai ter esse tipo de animal lá. Ele dá um item esverdeado para você e aí você pode cozinhar e vai virar esse item aqui. E tem outros itens que você vai achar no mapa, que são é, os mirtilos, os cogumelos, tem a framboesa e tem o cogumelo amarelo, que você também acha na floresta negra. Mas, por enquanto, vamos nos ater nesse aqui, porque eu não tenho nenhum. E nós temos também o mel. O mel você acha em colmeias de abelhas. Depois eu vou encontrar uma, uma colmeia para mostrar para vocês que esse aqui vai ser um dos principais alimentos que vocês têm. Ok? Dito isso, pessoal, aqui no, na lateral esquerda está a sua vida você está vendo aqui 28 e você tem três slots aqui. Vocês estão vendo que eu consumi uma carne, que está acabando. Um segundo slot, um terceiro slot. O que, que isso quer dizer, gente? Você não pode comer três alimentos iguais. Você pode comer três alimentos diferentes que vão fazer com que a sua barra é, de vida suba e ao mesmo tempo essa barrinha mais fininha com esse garfo aqui. É a sua barra de fome. Tá, mas antes da gente consumir, eu vou mostrar para vocês aqui as propriedades dos alimentos. Então, carne e cozinha, vocês estão vendo ali, ó, vida 40, resistência é a estamina, tá, gente? Aumenta a barra da estamina em 30. É, a vida, ele não vai aumentar de uma vez só, não. Ele vai aumentar aquela cura ali, ó. Logo ali vocês estão vendo embaixo, 2HP por tique. Esse tique é, é um tique a cada 10 segundos. Ou seja, ele vai curar dos dois pontos da sua vida a cada 10 segundos. A segunda alimento aqui são 2HPs dois dois por tique também. Só que ele chega num limite máximo de 35 e aumenta a resistência em e a duração de mil segundos. Né? Aqui, 1.200 segundos. E aqui mil. O mel, gente, é uma das principais fontes de alimentação para você enfrentar inimigos fortes. Por quê? Vamos lá. Ele tem uma duração muito menor e, a, e o aumento de vida também sendo menor, mas o tick, o HP dele por tic é 5. Ou seja, gente, ele vai curar 5 HPs por tic. Então a cada 10 segundos você cura 5 aqui os mirtilos é um HP o cogumelo um HP e também aqui o a framboesa um HP tá então eu vou fazer um teste aqui para vocês ó, eu vou comer um desse aqui um desse aqui e um mel então você vê que que a minha barra ela ficou alterada com a cor marrom, depois uma outra uma cor secundária, que é essa outra alimento aqui, e o mel menorzinho. Olha aqui, eu estou curando por, a cada 10 segundos, 2, mais 2, mais 5. Eu estou curando 9 de HP por segundo. Esses três alimentos são os alimentos mais... É... Básicos para você enfrentar chefes, monstros fortes. Então, sempre tenha no seu inventário, cuidado, não gasta mel à toa, gente. Deixa o mel para você comer quando você estiver numa batalha, se tiver um problema de vida. Você... Olha, olha lá, gente. Esse efeito, gente, ele não vai durar para sempre. Por quê? De acordo com o que a sua fome for passando, a sua vida também vai diminuir. A, o Colosso, a vida está passando de 100. Por que, gente? Aqui, ó, 40 mais 35 mais 20, mais os 25 de base que eu tenho aqui, você chega num limite total aqui, tá? E agora, ó, cheguei no meu limite 111, agora ele vai começar a descer, certo? Como que eu consigo criar uma colmeia de abelhas para eu ter mel de forma, de certa forma, infinita? você vai ter que achar colmeias. Eu vou fazer um, uma edição aqui no vídeo, vou procurar uma colmeia para vocês e volto logo logo. Bom gente, eu tentei achar aqui uma colmeia de abelha, correr esse mato aí todo, vocês viram? É, mas vamos lá, normalmente as colmeias de abelha, elas vão ficar em casas assim, abandonadas. O que vocês podem fazer? Vocês podem construir uma pequena bancada aqui do lado, Ir demolindo ela até a colmeia cair e você pegar a abelha rainha. Depois que você pega a abelha rainha, vai aparecer esse item aqui para você: ó, esse item aqui, ó, colmeia, e é madeira, a rainha abelha e pronto. Beleza? Então, assim, não tem segredo, tá? Se vocês procurarem no meio do mato, casas abandonadas, normalmente vocês vão ver colmeias de abelha lá. Agora, como segunda parte do nosso guia de alimentação, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Algumas pessoas ainda não sabem como cozinhar. Vocês estão vendo aqui que eu pus uma fogueira no princípio do jogo, no lado de fora da casa, mas eu não recomendo que vocês façam isso, porque em dias chuvosos o fogo vai se apagar e aí não vai ter como você cozinhar a carne. Mas depois de cozinhado a carne, gente, é só você apertar letra F, F, que a carne vai começar a cozinhar, mas antes, como que eu construo a fogueira? Primeira coisa né gente, você tem que construir essa bancada aqui, constrói a fogueira, certo? Depois de construída a fogueira, você vem em produção e cozinha aqui, bancada, essa bancada lá tem que ficar em cima da fogueira, vocês podem até colocar duas juntinhas aqui, não tem problema não. Escutar esse barulhinho da carne quer dizer que ela está pronta. Aí você aperta o E para tirar, porque senão ela vira carvão e não dá para comer. É, ela realmente vira carvão, um novo, um novo tipo de material, tá? Mas o que eu recomendo que vocês façam? Façam uma chaminé, uma lareira na casa de vocês. Você vai furar um buraco na sua casa... Tá vendo? Eu furei um buraco aqui, antes não tinha nada, fiz aqui três paredes, aqui tá o chão da minha casa, coloquei a bancadinha, você pode até fazer uma, uma lareira dupla, você faz aqui com duas paredes, eu por enquanto eu fiz com uma só, e aí aqui do lado de fora vocês vêm e constrói a madeira, não esquece de colocar um telhadinho, porque se chover não vai apagar o seu fogo lá dentro, então... Mesmo que esteja estivendo, você não vai passar frio, então você não precisa fazer nenhum tipo de gambiarra. E fica bonitinho aqui a sua bancadinha. Então, pessoal, esse era o guia que eu queria trazer para vocês hoje, é o guia de iniciante, só com os principais alimentos do começo do jogo, para quem ainda não conseguiu ainda entender como que funciona isso, agora eu acho que está explicado, comenta aqui se ficou alguma dúvida, e deixa também, pessoal, aquele like maroto para poder fortalecer o canal. Se inscreve. Um abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal.